A gente fica abalado. Assustou bastante. Você chegar, ser surpreendido com a decisão judicial dentro de 15 dias. Pesadelo, né? Até mesmo porque a gente não sabe exatamente o que, que a gente está mexendo, né? Pai, o choque é grande, né? Você está trabalhando e do mais do menos parece um falando que é dono. Como que se nós fosse realmente uns forasteiros, né? Chegar aí sem mais sem menos e tomar uma propriedade, né? E não é assim. Três décadas de suor de que dentro. As declarações são de produtores rurais de um lugar marcado pelo sofrimento e muito trabalho. A região fica na zona rural do município de Novo Mundo. Extremo norte de Mato Grosso. Hoje ela é reconhecida pelo desenvolvimento, propriedades bem estruturadas e atividades econômicas em pleno vapor. Mas nem sempre foi assim, como revelam os protagonistas dessa história. Quando eu cheguei aqui, isso praticamente era quase tudo mato. Né? A estrada nem chegava lá, dali para frente era só mato, e esse povoado não tinha, eram as poucas propriedades aqui dentro. E hoje você vê, hoje tem progresso, tem lavoura, todo mundo trabalha, todo mundo luta, né? E aí acontece um negócio que isso é um abalo na vida da pessoa, né? Quando isso aqui era mato, quando a gente andava de a pé lá, vinha de barco, de voadeira, de não sei o quê, sofria aqui, ninguém queria, né? O dia mal amanheceu e nós já estamos na estrada. Partimos da cidade de alta floresta rumo ao nosso destino. Atravessamos as águas do rio Telespires, travessia feita por uma balsa. Foi preciso percorrer quase 100 km por estradas rurais para conhecer de perto as terras que estão no centro de uma polêmica decisão da Justiça. Nos documentos, a região tem o nome de Gleba Divisa, mas todos a conhecem por aqui como Gleba 5000. E esse não é o único detalhe que chama a atenção. Entre o que está no papel e a realidade, há diferenças gritantes. Por exemplo, os valores. A matemática não fecha quando os números em cifras são analisados. Por aqui, para adquirir um hectare de terra, é preciso desembolsar mais de 40 mil reais. O que dizer então de uma dimensão de 3.380 hectares. Pela lógica, seriam necessários quase 140 milhões de reais, mas alguém teve a coragem de pagar por um título da mesma área apenas 5 milhões. Esse documento do Cartório de Registros Imóveis de Guarantã é grilado, tá? ele não tem origem. Tá certo? Quando ele foi registrado no cartório de imóveis lá do sexto ofício do cartório de Cuiabá ele foi registrado proveniente de uma escritura feita num cartório de Paz em 1905. Nem o tamanho da área tinha. Então, não tem o destaque idônico do Estado. Então o documento não para em pé. É um título que nós chamamos aqui grilado. Encontramos o documento. Ele está em nome de Roque Terles, mas foi vendido em fevereiro deste ano a pessoa de Adenilson da Silva Melo. Com o suposto título da área e uma procuração, o comprador ingressou na justiça para reaver a posse da terra. A decisão em caráter liminar atendeu o pedido de tutela de urgência e foi proferida pelo juiz Anderson Candioto da comarca do município de Guarantã do Norte, Mato Grosso. A ação foi movida contra o produtor João Stroer, conhecido como João Jaciara, que adquiriu a propriedade e exerce a posse há 26 anos. Chocados, ele e a esposa Wanda Pelkert foram pegos de surpresa com a notícia de que teriam que deixar a propriedade com tudo o que nela há no prazo de 15 dias. Faz mais de 20 anos que a gente está aqui, e você recebe a notícia que tem um liminar de um juiz e que em 15 dias você tem que desocupar parte da fazenda e entregar para um sujeito que você não sabe quem é, nunca viu. Enfim, foi dessa forma. O João chegou lá na loja, desmaiando, trabalhando, e aí a gente começou a procurar saber o que, que ia fazer, né? Isso aqui tem muito suor, muito trabalho, né? Então todo mundo fica preocupado. Eu acho que o, as coisas que a gente trabalha, que a gente soa, que é, é uma, um, um, um crescimento positivo, que é um crescimento que você nunca abalou ninguém, nunca feriu ninguém, nunca tirou do suor de ninguém, que foi você que construiu. Deus o livre, isso aqui é um. Acho que um, um ser humano é um abalo muito grande. Né? João explica que chegou por aqui no ano de 1996 foi quando adquiriu o primeiro pedaço das terras que hoje possui e que juntas somam 2.400 hectares. Ele não é o único afetado pela primeira decisão da justiça. Outras três fazendas também estão dentro da área. Uma delas chega a ser atribuída aos cantores sertanejos que formam a dupla Henrique e Juliano. Aí que moro perigo, que eu caio lindo. Não conseguimos confirmar oficialmente esta informação. Independente disso, a tal fazenda chama a atenção. Possui uma grande área plantada e até o próprio armazém. Outra propriedade que a justiça mandou desocupar pertence aos irmãos Marcos Antônio e Cláudio Roberto. Eles chegaram mais recente, mas contam que tomaram todos os cuidados na hora de comprar os 430 hectares que hoje pertencem à família. Nós chegamos em 2005, o João, né, o vizinho aqui estava até antes, mas nós até chegar para cá a gente procurou se informar certo, né, como que é a região, né, que fundamento que tinha, se, é que aqui sempre foi posse, né? então se não tinha algum problema de ser assim, você se está passando por cima de alguém, né? então não, mas a gente via que já teve... É pessoas antes, que foi antes que a gente tenha sequência até do, dos documentos contrato, né? Que é contrato de compra e venda, né? Que então tem, assim, uma continuidade, que é uma coisa legal, né? Que a gente não está passando por frente de ninguém. Sobreviver aqui tem dois segredos, a união e o trabalho. E onde há trabalho, a economia gira e o desenvolvimento acontece. Ao longo do tempo, a comunidade se fortaleceu tanto que uma vila ganhou forma por aqui. Embalando atividades como o comércio, por exemplo, que é impulsionado pelo trabalho que vem do campo. A comunidade, chamada Cristalina do Norte, reúne igrejas, supermercados, hotel, restaurante e, claro, lojas de produtos agropecuários. Ela é resultado de um projeto que, que assentou mais de 700 famílias ao entorno das fazendas. A vila é uma referência e centraliza as ações econômicas e até políticas da região. A notícia de que as maiores propriedades seriam desocupadas por decisão da justiça se espalhou rapidamente e em um tempo recorde os moradores se uniram em defesa dos produtores. É, não é fácil você morar num lugar há 20 e poucos anos que nem tem gente aqui, dessas pessoas, do, do pessoal que tem fazendeiros. tem gente que tem 41 anos aqui dentro. Então, são muito antigos, né? E são pessoas ativas aqui, senhor Adaiu, Esses fazendeiros são que agora ativo, estão ativos? ativos, ativos. Né? Ativo. Vocês conhecem há muito tempo? Há muito tempo, há muito são tempo. São consolidados aqui? Consolidados, sim. Uhum. Produzindo, produzindo e, e pagando seus impostos, os dias, está tudo... Tudo certinho, todo mundo trabalhando, dando emprego, muito emprego tem aqui dentro. Muita gente trabalhando nas fazendas. Então, não tem por que agora querer tomar as coisas que é dos outros, né? Centenas de famílias temem que com essa decisão outros documentos apareçam. É uma clara ameaça que provoca a maior insegurança jurídica por aqui. Logo na primeira reunião para tratar o assunto... Compareceu tanta gente que a fila para participar de um abaixo-assinado durou o evento inteiro. E olha que demorou. Participaram do encontro, que se estendeu até a hora do almoço, associações, instituição financeira, advogados de diferentes escritórios, personalidades e autoridades políticas como vereadores e o prefeito do município. Até o deputado, líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Gilmar Dalbosco, fez questão de estar presente. É, primeiro que não tem legitimidade do título, não tem legitimidade de posse, não tem o direito da propriedade e uma cadeia. É um, um, um tamanho de área que pode se tornar uma área enorme se as decisões forem constantes da mesma maneira. Então nós temos que barrar já no inicial o primeiro problema, um problema jurídico que é fácil de defender. É, infelizmente, talvez não analisado é, pela assessoria do, do, do magistrado. E o Estado também vai entrar como parte disso legítima, até porque o título é do Estado. De repente, em meio à reunião, um anúncio é comemorado pelo público. O advogado Pedro Henrique tratou de dizer... A novidade. E hoje pela manhã, atendendo um pedido nosso da Prefeitura, o juiz suspendeu essa decisão e demonstrou. A luta continua, o processo continua, mas eles vão ver que aqui eles vão ter dificuldade para fazer sacanagem porque nós vamos combater. Então, como que o juiz pode sustentar uma emissão de posse baseado no título grilado, ou seja, o título que o cara alega? É falso, fraudulento. O cara que vendeu, nunca teve a posse. O cara que comprou, nunca teve a posse. A decisão tinha que cair. Agora está tudo pronto, vem alguém quer levar. Entendeu? Para nós tem um peso. Então, não é assim, né? Vai assinando uma decisão judicial assim, então... Mas ele voltou atrás. Eu acho que ele acredita que ele tenha visto o equívoco que aconteceu e para nós já é uma grande coisa, era isso que a gente precisava eu tenho certeza que vai dar tudo certo e esse fantasma nós vamos tirar da nossas vidas, né é que vai ser o dia que chegar a notícia da navanda e deus queira que ela chegue <risos> olha vocês definitivamente são os donos da terra e pronto. sonha com esse dia claro agora eu tô chorando porque até agora eu fui forte né tinha que ser forte aí agora dá para respirar um pouquinho até ver o que, que vai acontecer